Olá, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero dizer que eu louvo ao Senhor, e digo isso sempre, por estar uma vez mais aqui, tendo o privilégio de poder repartir com vocês algo que fortemente o Senhor colocou no meu coração. E eu posso dizer para vocês que eu fui muito confrontada e estou sendo confrontada através dessa fala do Espírito em nossa direção. Mas eu louvo também ao nome do Senhor, porque quando Ele promove esses confrontos, é porque Ele deseja que haja mudança, que haja transformação. E eu creio na fidelidade no amor dEle em nossa direção, na direção da igreja nesse tempo. Por isso, falar dele tem sido tão incisivo com a gente, tem sido tão direto. E eu convido mais do que nunca hoje vocês para estarem orando comigo e por mim, para que a graça do Senhor ela seja abundante nesse lugar. Que a graça e o amor de Deus eles se derramem nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida de uma forma que não haja outro caminho a não ser obedecer o que o Senhor tem designado para cada um de nós nesse tempo. Eu te convido para você fechar os teus olhos e você orar comigo e por mim nesse tempo em o um nome do Senhor. Pai, nós queremos te adorar e eu quero te adorar. Pai, em nome de Jesus, o meu desejo nessa noite é que a Tua Palavra encontre quarto em nossos corações. Santificado seja o Teu nome através dessa Palavra que será ministrada nesse lugar. Santificado seja o Teu nome através da minha fala, através de cada palavra que for pronunciada aqui nessa noite, nesse lugar. Espírito Santo de Deus, não permita que nenhuma palavra que eu possa querer dizer fora do teu propósito seja dito. Mas inteiramente aquilo que o Senhor designou para cada um de nós nessa noite. Que a tua palavra seja formada em nós e ela ilumine o nosso entendimento. Que a minha atitude seja de completa rendição e dependência na tua soberania que eu abra mão das minhas convicções crenças mas principalmente das minhas expectativas até que eu atinja um ponto em minha fé em que não haja mais nenhum obstáculo entre eu e ti pai eu quero descansar em ti certa de que nunca foi sobre mim que nunca será sobre mim, mas sempre foi sobre Ti, e sobre o que Tu podes fazer em mim, e através de mim. É isso que eu coloco diante de Ti nesse momento. Que o Teu Espírito Santo levante muros de proteção à nossa volta. Que o Teu Espírito Santo, nesse tempo, aquiete o coração dos meus irmãos, que vão estar comigo aqui, agora, mas os que outros dias acessarão essa palavra, que da mesma forma o Teu Espírito Santo haja, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo graça, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de. Primeiro, dizer o tema dessa noite. E o tema da palavra do Senhor nessa noite em nossa direção é um convite à maturidade. E eu gostaria de ler com vocês, que vocês abrissem comigo em Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 para nós começarmos a nossa reflexão de hoje. A Palavra do Senhor diz A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine, de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, eu creio que, especialmente nesse tempo, o Senhor está querendo mudar nosso cardápio. E cardápio fala de crescimento, de maturidade. Porque, como, como vimos aqui na palavra, o leite... É para as crianças Queridos, a palavra do Senhor Ela é a base Ela é um fundamento Ela é a estrutura firme Sólida Que norteia toda a nossa vida E para nós nos desenvolvermos Em nossa jornada espiritual De forma lúcida sem fantasia, sem superstição, a nossa vida, ela precisa estar fundamentada na palavra. Algumas pessoas, elas desenvolvem uma fé frágil, baseada na superstição religiosa. Sua fé não é fundamentada na palavra e sim em uma crendice, ou seja, eu vejo Deus como um ídolo, e não como Ele se revela. A palavra de Deus, ela é o pronunciamento de Deus, que Ele estabelece para nós os termos desta relação com Ele, e da relação dEle conosco, isto é, o que Ele espera de nós e o que nós podemos esperar dEle. E é a palavra que nos orienta nisso. A maneira como eu desfruto de Deus, ela é proporcional ao discernimento que eu tenho de quem Ele é para mim. Se o que eu tenho é apenas uma informação, eu jamais vou desfrutar de tudo que o Senhor já deixou pronto para mim desfrutar. E como eu descubro isso? No secreto. Não tem outro lugar. É no secreto. E por que no secreto? Porque no secreto, é lugar de autoridade. No secreto é lugar de estratégia. No secreto é lugar aonde eu recebo conselhos. Eu construo no secreto, mas os frutos sempre vêm para fora. Nós só podemos viver a vida em sua plenitude, numa perspectiva de princípio. E o que o diabo fez, queridos? O que o diabo fez em nossa vida? Ele nos confundiu. Ele nos confunde. O que nos dá uma falsa ideia de direito. A falsa ideia de futuro, de amanhã. E por isso a gente lida mal com o passado, com o presente e com o futuro. Por quê? porque Ele removeu da nossa vida o princípio e colocou tudo numa expectativa de amanhã. Nós precisamos pensar sobre isso. Queridos, quando a gente contempla a possibilidade do fim, sem que a gente conheça a origem, a gênese de todas as coisas, se eu não conheço o princípio, tudo se torna expectativa para mim. O diabo introduziu em nossa vida uma agonia expectante. Ele produziu a expectativa. Por quê? Porque ele removeu, ele feriu em nosso coração o absoluto da nossa referência. Veja, o Velho Testamento, ele começa no versículo 1, dizendo, No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu convido você para nós abrirmos o que ele fala no Novo Testamento, em João, no capítulo 1, versículos do 1 um até o 5.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 A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então em Cristo Jesus, nós temos uma revelação permanente, eterna. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é o princípio. A palavra do Senhor diz em Romanos no capítulo 11, versículo 36 porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente por isso quando eu entendo isso em essência e eu olho ali fora tudo que está acontecendo nesse tempo eu considero que isso não é uma punição da parte de Deus. Absolutamente não. Sabe por quê? Porque Deus, Cristo Jesus, a trindade. Eles vão cumprir tudo o que foi estabelecido no princípio. Deus vai cumprir tudo o que Ele estabeleceu no princípio, na sua integralidade. O que está acontecendo hoje não está fora do que está na palavra. A palavra do Senhor diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu vou convidar vocês para que juntos nós possamos olhar algo na palavra. E eu vou convidar vocês para abrirem comigo em Ezequiel no capítulo 37. Aqui fala sobre uma visão que Ezequiel teve. A visão de um vale de ossos secos. A palavra do Senhor diz... Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso, ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito profetiza ó filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz, diz o Senhor. Nós vamos ver juntos hoje aqui um processo de vivificação. O que nós acabamos de ver aqui nesse relato é uma condição bem difícil, de muita aridez, uma situação aparentemente irreversível. E Deus... Ele coloca Ezequiel para vivenciar aquilo que são as etapas desse processo. Às vezes existe em nós um senso de urgência. Às vezes nós temos a sensação de estar levando para Deus os nossos problemas e queixas. Na expectativa que Ele se interesse por aquilo e resolva é. mas talvez o que a gente nunca parou para entender é que na, na grande maioria se não na totalidade nós não estamos interessados em conhecer o tipo de compromisso da palavra que Deus já empenhou a respeito daquela realidade A gente nem pensa nisso Então o grande segredo da vida Não é apresentar para Deus o nosso problema Não O grande segredo da vida É sermos apresentados a Deus ao problema E isso faz toda a diferença às vezes nós queremos alarmar Deus com os nossos problemas, como se ele não tivesse percebido. Antes de querer apresentar a Deus a forma como você está sendo afetado pelos problemas, peça a ele que ilumine os seus olhos. Para que eu e você possamos enxergar os problemas que Ele quer resolver através de nós. Queridos, quem levou Ezequiel ao vale de ossos secos? Quem levou Ezequiel ao problema para dentro daquela realidade foi o próprio Deus. A palavra do Senhor diz como lemos ali. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou, Ele me colocou diante do problema. Deus quer nos colocar para nos trazer realidade sobre a perspectiva dEle. Ele me colocou e Ele me fez andar. Às vezes nós não estamos tendo autoridade. A propriedade que poderíamos ter diante das circunstâncias, porque a gente não permite ser levado, ser conduzido por Deus aonde Ele quer nos levar. O que Ele quer fazer através de nós é nos dar uma revelação clara do que está acontecendo. Veja, Deus levou Ezequiel para dentro daquela realidade, passeou com ele no meio da circunstância, no meio do problema, para que ele tivesse uma percepção clara a respeito do que ele iria enfrentar. O problema é que nós funcionamos dentro de um senso de imediatismo um senso de urgência aonde nós queremos ver o problema resolvido rápido ao invés de sermos conduzidos por Deus a uma revelação clara do que ele está querendo fazer através dessa circunstância, através dessa situação quando Ezequiel andou no meio do problema ele percebeu que a situação era mais grave do que ele imaginou. Às vezes nós queremos que Deus haja antes do problema piorar. E Deus está esperando que justamente ele piore para que ele possa agir. Queridos, eu sei que é difícil ouvir isso. Isso é um paradoxo. E a gente não entende. Mas nós vamos ver mais adiante algo que aconteceu exatamente dentro desses modos. O que Deus quer nesse tempo é nos libertar totalmente das nossas expectativas. Lembra que eu disse no início que Satanás removeu o princípio de dentro de nós e no lugar ele estabeleceu as expectativas. O vale não estava seco. O vale não estava muito seco. Deus queria que Ezequiel entendesse que o vale estava sequíssimo. Esse é o nosso desafio. Se nós não formos levados pela mão de Deus ao centro do problema. E não formos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A dar uma volta. E conhecer a a situação na sua real dimensão. Sabe o que vai continuar acontecendo com a gente? Nós vamos continuar querendo tomar a sopa pelas beiradas, por onde ela é mais fria. A gente quer a intervenção de Deus como como se ele fosse um curandeiro para tratar conosco com analgésicos. Deus está aqui para intervir, para curar, para sarar o problema na sua raiz, no lugar mais profundo. Deus não mandou Ezequiel olhar o vale de longe. Não era para Ezequiel dar um palpite apenas. Ele o conduziu ao centro, no meio. Ele deu uma volta bem de perto para ver a gravidade do problema. Você quer, e essa pergunta é para todos nós, você quer ser instrumento de transformação de Deus nesse tempo? Então deixe Deus te levar ao centro do problema, para que Ele trate a partir do núcleo central do problema, aonde os ossos estão sequíssimos. O que Deus está querendo nos dizer nesse tempo é que as transformações, o avivamento que nós esperamos, ele não começa a partir de preposições humanas, e sim com submissão humana e revelação de Deus. Avivamento não é uma resposta de Deus às propostas do homem. Avivamento é a resposta dos homens a uma revelação de Deus. A nossa vida... Ela só será transformada a partir de uma submissão humana a uma revelação divina. Tem gente que já esgotou os recursos. Já esgotou a energia. Porque se recusa a ser levado pela mão do Espírito Santo ao centro da realidade. Ao centro da realidade que ele vive. Para que ele possa... Ter a exata noção de quão secos estão os ossos, para que Deus possa te perguntar. Assim como Ele perguntou para Ezequiel, esta situação pode mudar. E você possa responder, você e eu possamos responder como quem se submete totalmente ao Senhor. E a gente possa dizer, Senhor, Tu sabes. Sabe quando a gente sabe que está totalmente submisso e que finalmente a gente entendeu a gravidade do problema que Deus quer que a gente resolva? É quando a gente não consegue dizer... É quando você não consegue dizer... De você mesmo. Qual é a solução para aquilo? Você quer viver uma vida plena? Liberta. Transformada. Então prepare-se. Para ser liberto. De todas as suas expectativas. Porque o que Deus deseja é remover todas as nossas expectativas e colocar nesse vazio, nesse lugar, o que deveria estar sempre habitando, que é o princípio. Quem é o princípio? Cristo Jesus é o princípio. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, tudo converge, tudo converge no princípio. Quando Lázaro adoeceu, Marta, muito dedicada, uma pessoa que confiava no poder de Deus, ela, estava, ela por si só era ansiosa e ela estava muito preocupada com o irmão, que ela resolveu escrever um bilhetinho. E nesse bilhete, nesse recado que ela manda para Jesus, ela diz assim... O teu amigo, não é qualquer pessoa, não. É o teu amigo, Lázaro. Ele está numa situação muito difícil. E você precisa vir logo, antes que a situação piore. Vai lá e avisa que a situação dele é grave. E diz pra ele vir logo. Antes que a coisa fique pior. Imediatista, né? E aí, a palavra diz que Jesus, ouvindo o recado de Marta, que o amigo dele estava doente, que se ele não se apressasse a situação podia ficar pior. Jesus ficou onde estava por mais três dias. Lembra o que vimos ali anteriormente quando a gente quer que Deus resolva rápido antes que o problema piore? E às vezes, justamente, Ele quer que o problema piore para Ele intervir. Esse foi um caso. O que Jesus estava esperando? Que os ossos ficassem sequíssimos. O que Jesus estava fazendo? Ele estava tomando Marta pela mão e levando ela para o meio do vale. Para que ela vencesse todos os seus medos. Jesus não quer te acalmar nos teus receios. Jesus quer que você vença todos os teus medos. Jó disse, tudo que eu mais temia me sobreveio. O que Deus fez com Jó, querido? Ele tomou ele pela mão e levou ele lá no centro do vale. Para que ele entendesse. Que ainda que os ossos estivessem sequíssimos. Situação que a gente pensa que não vai suportar. É lá, nesse ponto, que a gente acha que tudo acabou. E conclui. Agora... Só Deus. É exatamente lá que Deus quer te levar. É exatamente lá que Deus quer nos levar. Por quê? Porque a gente... A gente ainda hoje, queridos, eu e você, que servimos ao Senhor, nós ainda usamos essa expressão. Até hoje a gente ainda usa essa expressão. Agora só Deus. Deus. Querido, será que a gente tem realidade da dimensão do que Deus está tentando nos revelar nesse tempo? Através de tudo o que está acontecendo? Ou nós estamos esperando que as coisas voltem ao normal? Será que nós estamos submissos? A vontade de Deus diante desse vale? Será que nós temos realidade de que Deus, em momento algum, saiu do controle? Uma palavra que o Senhor tem me inquietado e levado eu, me levado lá no meu tempo, no secreto, a entender que ele diz que o céu é o seu trono a terra o estrado o tapetinho aonde ele, ele apoia os pés o que, que eu posso edificar para esse Deus por mim mesma o que eu posso edificar para ele ele diz lá que casa vocês edificarão para mim eu fiz todas as coisas, eu sou o dono de todas as coisas. Mas aquele que eu olho é o abatido, é o contrido, é o que se submete e que treme diante da minha palavra. Será que nós temos realidade de que Ele está no controle? que quando ele nos fizer a pergunta, você acha que podem reviver esses ossos? A nossa atitude seja de completa rendição e dependência na soberania dele, e nós possamos dizer, Senhor, tu sabes, eu não quero te dar palpite, eu não quero que a minha vontade prevaleça, eu não quero que as minhas expectativas vão à frente, mas que elas sejam removidas e nesse lugar seja posto o teu princípio. O Senhor governe e aí eu poderei descansar independente do resultado. O reino de Deus é uma semente plantada. Nós somos fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Quantas vezes nós estamos querendo soluções externas. Que Deus trate a circunstância. Que Deus trate a nossa urgência. E não que Ele transforme a nossa condição. Queridos, Deus vai produzir avivamento no meio do seu povo. Vai, porque a palavra dEle diz, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele disse. E a palavra dEle, a palavra diz que passam céus e terras, mas Ele não vai tirar nenhum tio da palavra dEle. Ela vai se cumprir na sua integralidade. E ele diz que haverá um avivamento no meio da sua igreja. Gerando pessoas. Ele vai gerar pessoas. Ele vai formar pessoas. Mas antes ele está querendo nos revelar a condição. A nossa condição. E o nosso clamor. E eu ouso dizer que o nosso clamor. No nosso tempo com Deus. E no tempo que nós temos coletivamente. Ele deveria ser esse. Senhor, revele a minha condição. Eu preciso que o Senhor revele a minha condição. Hoje nós estamos vivendo um deserto espiritual. Porque as pessoas estão desmontadas. As pessoas estão desorientadas. Algumas desesperadas. Como em um vale de ossos secos. E no meio deste vale. Deus vai levantar pessoas. Fundamentadas. Orientadas. Guiadas. Construídas nele. Que tem autoridade. E sabe quem serão eles? Quem você nem imagina. os improváveis Deus leva Ezequiel lá e diz eu vou começar uma transformação aqui eu vou trazer vida para esse lugar eu vou formar pessoas através dessa aridez talvez a gente olhe e diga quando o Senhor começar a fazer isso, mas este Senhor mas esta Senhor Sim, Ele vai começar um movimento gerando vida através dos improváveis. Ainda que através da nossa avaliação humana seja impossível. Jesus vai começar a revelar, a traduzir a Sua vontade através dos improváveis. que estão sendo construídos no secreto, anonimamente, mas estão prontos para dizer que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade em mim, assim como ela já é feita nos céus. Os improváveis, aqueles que acham que Deus jamais poderia usá-los, que pensam comigo não, comigo não Senhor, eu não sou capaz, é sobre, é sobre você que Deus vai começar a derramar algo novo nesse tempo, é sobre os improváveis, os quietinhos, aqueles que vêm e que sentam e que saem quietinhos, alguns tímidos também, É no meio destes que Deus vai começar a reviver esses ossos. Deus vai levantar desse meio profetas, mestres e pastores. Jovem, você que se sente um improvável é você. É com você que o Senhor está falando. É com você, mãe, que tem criança pequena e se acha uma improvável. É sobre você também que o Senhor vai começar a fazer coisas portentosas. Coisas tão... Preciosas que você vai chegar para alguém e vai ministrar uma simples palavra que Deus falou com você, mas essa palavra vai ser carregada de poder e autoridade que será capaz de gerar vida na vida dessa pessoa que ouvir. Que você possa dizer comigo, Senhor. Eu me sinto uma improvável. Senhor, eu quero que o Senhor derrame algo genuíno que vem de Ti, do Teu coração para o meu coração. Tem algo novo da parte de Deus vindo sobre os improváveis nesse tempo. Ele, o Senhor, vai te encontrar. Sabe aonde... No teu quarto. Lá no secreto. No tempo a sós com ele. E você vai testemunhar. Ele está levantando aqueles que não querem esse lugar. Ele está levantando aqueles que não querem a plataforma. Mas eles querem realizar aquilo que Deus está prestes a designar para a vida deles, e vão dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, eu quero ser construída no secreto por ti, nesse lugar onde eu não sou vista por ninguém, somente por ti, aonde a tua fumaça de glória me cobre e eu recebo conselhos, eu sou fundamentada, eu sou construída dentro do teu fundamento. E eu permito ser guiada por ti ao problema que tu queres que eu resolva. Eu me submeto a ti, haja o que houver, qualquer que seja a circunstância. São esses que o Senhor vai chamar. Ezequiel 37, Deus diz, profetiza, profetiza sobre esses ossos. Então, por onde começa esse movimento, essa transformação? Como nós saberemos que o tempo chegou, que o ambiente é próprio para o derramar do Espírito de Deus? Pasmem. Quando estiverem dois ou três em comunhão. O que quer dizer osso com osso? Osso no seu osso. Como o osso da coxa, o fêmur, e depois vem a patela, a tíbia e a fíbula. Então, osso do osso. Veja, o osso do fêmur não é outro fêmur. O osso do fêmur é uma tíbia e uma fíbula. É o encontro de dois ou três diferentes. E não uma reunião de milhares iguais. Às vezes a gente busca uma preferência pelas afinidades. E não uma decisão pelas vocações. E isso leva a gente a acreditar que há mais poder numa reunião de iguais do que autoridade num encontro de diferentes Sabe, queridos, eu vou testemunhar aqui sobre o que eu pude vivenciar e sobre o que eu pude presenciar é, num encontro que tivemos. É, nós temos um grupo partilhar da mesa que a nossa amada Andréa nos chamou. É, algumas pessoas que ministram a Palavra às segundas-feiras aqui. E nós nos reunimos lá em casa, numa reunião dessas, num sábado. Alguns não puderam ir. E nos reunimos e nos sentamos à mesa sem a pretensão que nenhum ensinasse o outro. Mas o Espírito e a graça de Deus se derramaram de uma forma tão gloriosa naquele lugar que nos sentamos às nove e era quatorze horas nós ainda estávamos lá sem nenhuma vontade de sair porque isso é o que Deus faz quando nos reunimos em dois ou três diferentes que pensam diferentes ali Ele ordena a bênção então eu trouxe aqui hoje o um material para explicar de forma pedagógica o que é o osso do osso. E Eu vou tentar fazer com que isso fique claro para todos nós. Qual seria o osso desse osso? O osso desse osso aqui não é igual a esse. Não é. O osso desse osso é esse daqui. E o que completa esse osso é esse daqui. É aqui que eu completo uma relação funcional. Isoladamente, esse osso, ele pode até ser útil, mas ele não cumpre o seu propósito. Se ele não for, se ele não encontrar o seu osso. Queridos, imaginem que a gente pegasse um, um monte de talheres, tudo misturado, garfos, facas e colheres, e pedisse para você organizar, para que você organizasse aquela bagunça ali. Muito provavelmente, em tentando organizar, nós iríamos arrumar de que forma? de uma forma óbvia garfo com garfo faca com faca e colher com colher né mais ou menos assim que, funciona, que funcionam as organizações aqui fora as igrejas a gente vive os, as nossas relações hoje através da afinidade pode perceber e com isso, o que vemos hoje em nossas reuniões é uma reunião de iguais e não uma reunião funcional. Através do quê? Através das diferenças. Queridos, eu disse para vocês no início que eu fui muito confrontada com essa palavra porque o Espírito me pegou de jeito. E está ruminando ainda dentro de mim de uma forma muito forte. É. Então, nós havíamos conversado no Grupo Pérolas, uh, sentado e, e previamente conversado sobre o tema que seria ministrado para as pérolas nesse ano, antes da nossa amada irmã Andréa adoecer. Foi um encontro rápido, não ficou nada definido. E, e aí com, com o passar do, do tempo que ela adoeceu as gurias sentiram necessidade de começar esse movimento para não deixar as pérolas sem ministração, sem, sem palavras, sem alimento mesmo porque queridas delas, faz um ano em, fez um ano em março que a gente está ministrando só através de dos estudos e dos, dos cultos online, não tem algo específico para elas. E aí as meninas começaram a organizar algo em moldes diferentes, totalmente diferente. E aí eu, eu, eu já fiquei receosa, eu já pensei assim no primeiro momento, eu não vou participar. Não vou participar porque os moldes seriam, que seriam ministrações curtas, de apenas 15 minutos cada uma, e eu disse, eu não me encaixo nesses modos. Cheguei um dia a ligar para B e disse, B, eu acho que eu não vou participar. Porque eu não me encaixo. Queridos, nitidamente, quando eu disse isso, o Espírito se entristeceu de uma forma dentro de mim. E disse, quem te autorizou você a dizer isso? Então eu disse sim e logo logo nós vamos ter material novo por pérolas num formato glorioso, diferente onde o Espírito Santo vai se revelar e ele vai se manifestar porque ele está nesse projeto de diferentes um encaixando no outro então quando nos pedem para organizar os talheres nós deveríamos perguntar assim organizar com que propósito? Se eu disser que é para organizar para um jantar, então, certamente, nós usaríamos esse formato aqui. Não é verdade? Mas se fosse organizar para guardar, para não ter funcionalidade, só para proteger, então eu guardo os garfos juntos, as colheres juntas. Queridos, que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando dentro de ti o que Ele na prática está querendo dizer pra gente com essa fala nessa noite. O que vemos hoje na igreja é que tem aquelas que salva os garfos, aquela que salva as facas. Mas para que o garfo cumpra o seu propósito, ele vai ter que conviver com a faca. Ele vai ter que conviver com o diferente. Veja, quando Deus quis estabelecer um ambiente propício, a condição essencial para que o Espírito Espírito possa se mover, ele produziu um encontro de diferentes e não uma reunião de iguais, por isso que foi aquela bateção lá naquele vale, eu imagino que foi uma bateção de ensurdecer. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente não quer o conflito, que nem eu não estava querendo o conflito, o enfrentamento, a gente se contenta com os velhos moldes a gente se contenta com a reunião dos iguais. O Espírito Santo de Deus pergunta para mim e para você nessa noite, você já encontrou os seus diferentes? Seus dois ou três diferentes que te desafiam a se transformar na pessoa que você ainda nem sabe que você é. Pessoas que te desafiam a desenvolver virtudes, a entregar de forma materializada aquilo que Deus já designou através de você. O garfo só vai ter sua função plena quando ele trabalhar com a faca. Sabe por quê? Porque um potencializa o outro na entrega das virtudes. Você prefere uma reunião de mil iguais ou uma reunião de dois ou três aonde Deus está e ordena a benção. Esse foi o ambiente preparado por Deus naquele vale para que o milagre acontecesse. Quando o profeta começou a profetizar, a coisa aparentemente ficou pior. Sabe por quê? Porque eles organizaram eu imagino que eles organizaram fêmur com fêmur, tíbia com tíbia, crânio, crânio com crânio. Tudo organizadinho. Aí por isso que houve aquele barulho, porque um não encontrava o outro. A palavra diz que juntou cada osso no seu osso. Um encontro de diferentes. Lembre-se. Deus não organiza para guardar. Ele organiza para cumprir um propósito. Toda vez que Deus mexe, acaba provocando uma aparente confusão uma aparente bagunça. Como está a construção ali embaixo? Quando ele começa a mexer, começa uma aparente confusão naquilo que a gente tinha organizado. Porque a forma da gente organizar é para preservar e a forma de Deus organizar é para cumprir o propósito. Eu vou convidar vocês para abrirem comigo a última referência, e eu já estou encerrando, que está em Efésios, no capítulo 4, que eu, eu achei incrível a forma que Paulo descreve essa relação Efésios 4 uh, versículos 15 e 16 a palavra do Senhor diz mas seguindo a verdade em amor Paulo disse isso cresçamos em tudo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 em amor partes diferentes juntas para cumprir o mesmo propósito precisam estar bem ligadas que o Senhor em sua infinita graça Ele nos conduza à maturidade que nós possamos dizer Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de remover tudo o que Satanás colocou no lugar do princípio. Tudo o que ele colocou, toda a expectativa que ele colocou, que o Senhor remova. Que nós possamos dizer isso nessa noite. Que se essa palavra tocou e falou com você... Que você possa repartir com alguém... Para que esse querido também... Possa receber do Senhor... Aquilo que ele graciosamente trouxe... Nessa noite... Que ele cumpra na sua integralidade... Na minha e na tua vida... Aquilo que ele designou... Que a gente não atrapalhe o agir dele... Através das nossas expectativas... Mas que a referência, que a autoridade, que o princípio, que a vida, que o cabeça seja posto no lugar aonde ele deve estar na nossa vida. Para que ele organize, para que esse vale receba a vida. Que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.